Olá pessoal, tudo bem? Estou é, aqui com o companheiro Gelo da General Motors, companheiro Costela, também diretor do sindicato, nós três somos diretores lá de sindicatos metalúrgicos. Estamos aqui com o companheiro Tubarão, Marcelinho, é, somos capoeiristas, são mestres capoeira aqui do, do, do Camburi, né? aqui em São Sebastião. Nós estamos num bairro que foi muito afetado por enchente, a água chegou aqui ó, a dois metros, é, foi bem grave a situação, queria que o Marcelo falasse um pouco sobre isso. Nós deixamos parte dos donativos lá no sertão do Cambori, lá no, no, no galpão lá que está organizado pelo Tubarão, e parte das coisas aqui também, que foram doações que vocês fizeram através do Pix. Valeu, Martaninho. É isso aí, galera. Primeiro eu quero agradecer aí a todos que colaboraram, falar que essa ajuda chegou em muito boa hora. Aqui foi bem atingido mesmo. Alguns lugares, três metros, eu aqui até a marca da área, até agora, que é o espaço onde a gente realiza o trabalho com as crianças. Então, não sobrou nada e nada seco. Então, a de verdade é o pessoal que veio é tão, de tão longe aí para dar esse apoio para a gente, né? só abençoe a todos. Pessoal, vocês que estão nas fábricas, é podem levar para a porta da fábrica, procure os diretores, os ciperos. que não tem diretor nem cipeiro, procura as nossas subsets, que nós também vamos estar tá recebendo. Então, os donativos que a gente trouxe para essa escola de capoeira, a gente, essa aqui é a escola do mestre Tubarão, fica é aqui no sertão do Camburi, e a gente já levou também uma, uma quantia parecida é, na outra escolinha, a escolinha do, Márcio, do mestre Mersalinho, que fica no bairro Lobo Guará. Olha, então, galera, colchão imóveis, atingidos aí pela chuva. Guará. Estamos indo agora lá na Barra do Saí, para a gente ver lá que estão os desabrigados e do, e dos, da, do, do resgate né, que os bombeiros estão fazendo lá. Pessoal, estamos aqui na Barra do Saí, aqui ó, onde tá, é aquele centro, aquele ginásio que está concentrando as doações e concentrando também é, o recebimento das vítimas, elas, o centro de operações... Os bombeiros estão acontecendo aqui. Estamos aqui na praia do Saíbe. Vila Saí, né? As, as equipes de busca estão se concentrando ali, ó. Ali estão os bombeiros, tá vendo? Ali foi onde teve. Ali, ó. Um o morro caiu tudo ali, né? Pegou todas as casas tá Estão concentrando em buscar vítimas ainda. As pessoas trabalhando aí para limpar as ruas ainda e as casas.